Eu estou aqui com a Elisângela Cavalcante, que é diretora da escola Rafaela Kemmer de Moraes, aqui de Londrina, que é o um Centro de Educação Infantil, que também está participando do Londrina Mais com um projeto muito bacana com o tema horta. E a Elisângela vai contar um pouquinho pra gente de como foi o desenvolvimento desse projeto, a participação das crianças e tudo que rolou nessa escola durante essa atividade. Bom, nosso projeto Horta começou no ano de 2016. Nosso CME é um espaço é, bem pequeno. Pensamos naquele espaço que não tinha nada, a gente pensou em fazer uma pequena Horta. Nós contamos com a colaboração da Fazenda Escola da UEL, um voo de, de um aluno trabalha lá e ele nos ajudou com a formação dos canteiros, os adubos, algumas mudas também. E esse projeto vem só crescendo. Esse ano, as crianças decidiram, então, com que essa questão da sustentabilidade, fazer a horta só com materiais reciclados, utilizar os pneus, utilizar é, os pallets, fazer a horta suspensa com os potes de sorvete. E nós dividimos cada turminha do CMEI que ficou responsável é, por um tema. Nós tivemos é, uma turminha que fez com as ervas aromáticas, tanto que eles trouxeram aqui a lavanda. Uma outra turminha com os adubos orgânicos, então eles trabalharam, eles fizeram até um panfleto é, sobre ensinando os pais, chamaram os pais para a escola, fizeram uma pesquisa com os pais, é, o que fazer com a horta. Alguns pais tinham horta em casa, então nós trouxemos esses pais para dar entrevista para os alunos, ensinarem os alunos a fazer esses adubos. A cozinheira da escola também tem uma horta na casa dela, ela conversou com as crianças e a gente começou a juntar esses materiais para os adubos, que são é, borra de café, cascas de ovos. Então sempre as crianças estão fazendo esses adubos para colocar na horta, que nós não temos espaço para composteira. Então eles fizeram ensinando como fazer adubo sem uso da composteira. Os alunos também plantaram algum, algumas ervas medicinais, fizeram chá, tomaram chá, trouxeram até aqui o chá de hortelã, que eles também fizeram na escola. E a gente trabalha com pesquisa com os pais, é, passeios em outras hortas também. Alguns dos nossos alunos foram até uma plantação de morangos, que eles queriam... A curiosidade deles era saber como era o cultivo do morango. E é assim o nosso projeto, sempre pesquisa envolvendo a família, envolvendo os alunos. A nossa horta tem dado é, bastante fruto, as crianças já têm levado para casa, eles já levaram alface para casa, já levaram cenoura para casa que eles plantaram e todo ano a gente renova, porque durante as férias não tem ninguém para cuidar, às vezes alguns acabam morrendo, a gente renova aquela terra, coloca mais adubo para no outro ano ser plantado. Cada turminha tem um canteiro na escola. E é assim o nosso trabalho lá com a, com a horta, que tem só aumentado. Enfase educacional www.enfaseeducacional.com.br.